Olá pessoal, estamos de volta, mais uma aula de ciências. Eu sou Milena e hoje a gente vai falar de uma classe bem legal, porque é a classe que está inserido nós, os seres humanos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar dos mamíferos, suas características gerais, o revestimento corporal, o sistema digestório, cir respiratório, circulatório, urinário, nervoso, a sua reprodução e as subclasses de, dos mamíferos. Características gerais: os mamíferos eles apresentam glândulas mamárias, né? Que é na verdade uma característica uma das características mais marcantes dos mamíferos, né? Que são essas glândulas que produzem o leite que serve de alimento para os seus filhotes. Apresentam também pelos e esses pelos eles são formados nos folículos é, capilares. E eles apresentam também dentes diferenciados, ou seja, dentes com funções diferentes, por exemplo, premolares, incisivos, molares, né? Não são dentes uniformes, mas são dentes diferenciados na sua estrutura, porque apresentam funções diferentes. Apresentam também o diafragma, que é um músculo que separa o abdômen do tórax e tem... E ela as, os mamíferos, elas são distribuídas por vários ambientes aí né, no mundo inteiro, de várias características. E eles também variam muito de tamanho. Tem desde o morcego, que é um morcego de 1,5 centímetros de, de comprimento, até o maior mamífero do mundo, que é a baleia azul. Quanto ao seu revestimento corporal, eles apresentam pelos, que é formado de queratina compactada, e é formada lá nos folículos pilosos que eu falei anteriormente. E tem a função de proteção do corpo desse animal contra impactos mecânicos e também como isolante térmico, ou seja, ajuda na regulação dessa temperatura. Então evita a perda de calor desse animal, protegendo contra frio excessivo e também protege contra calor excessivo. Eles apresentam também um panículo Adiposo, que é abaixo do, do tecido cutâneo, abaixo do cutâneo, é uma tela que tem que são células que tem ali nessa camada que secretam, que, que produzem gordura. E isso ajuda nessa, como a, a reserva de alimento para esse animal, né, em momentos mais escassos de alimento. E também como isolante térmico, ou seja, perda de calor, proteção contra o frio... Quanto ao sistema digestório, a sequência geralmente é boca, faringe, depois o esôfago, depois o estômago, depois o intestino delgado, intestino grosso e, enfim, o ânus. Ou seja, é um sistema digestivo completo, né? Como a gente sempre tem aprendido que o sistema digestivo completo começa em boca, termina em ânus, certo? Como vocês estão vendo ali na figura. Boca, aí depois vem a faringe, depois o esôfago, aí o estômago, o intestino delgado, grosso e, enfim o ânus que está ali descrito como reto, tá? O sistema respiratório e circulatório, os pulmões, eles têm músculos intercostais, esse diafragma que, que faz separação da, do abdômen com o tórax. E no sistema circulatório, eles apresentam estruturas chamadas de pulmonares, que são estruturas bem irrigadas e que permitem assim, a troca gasosa. Sistema urinário. Apresenta um par de rins, que é onde o sangue ele é filtrado. É, a ureia, na verdade, é filtrada né, nos rins. Apresenta também um par de uretres, uma bexiga urinária e a uretra, que é onde é eliminada a urina. O sistema nervoso é o mais desenvolvido de todos os animais. Eles têm uns cérebros com muitas dobras, ou seja, é um cérebro muito complexo. E o estéfalo, na região anterior, é muito volumoso. Por isso que, que ele, eles têm essa, essa, esse cérebro muito desenvolvido, essa inteligência mais complexa do que os demais animais. Quanto à reprodução, são dióicos, ou seja, macho e fêmeas em indivíduos diferentes. Dimorfismo sexual também é evidente, igual das, da, das aves. Né? Por exemplo, no, o homem o ser humano, o homem apresenta barbas, a mulher já são já são mais lisas, né? O leão, o macho possui juba, a fêmea já não possui. E isso é de morfismo é, sexual bem evidente nos mamíferos. E tem rituais de corte, né, que é para atrair a fêmea. Ou vice-versa, a tre... as fêmea também atrai o macho subclasse de mamíferos. Está muito relacionada à reprodução desses animais, porque tem a ver com o um desenvolvimento embrionário. Então, foi feita essa separação, essas subclasses de mamíferos, né, de acordo com as características desse desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Por exemplo, na proteteria, que é o chamado de monotremados, eles são ovíparos, ou seja, é, possuem ovos né? e o e, que é o caso do ornitorricos e, e equidinas. Né? Então, são mamíferos que põem ovos. É uma coisa muito específica e muito diferente nos mamíferos. Geralmente, ovos é característica de outras classes, como répteis, como peixes, como é, aves, que a gente já viu também. Mas o um mamífero não é uma coisa muito marcante, não é muito característico do mamífero. Então, eles foram divididos nessa subclasse como exemplos ornitorrincos, A metateria, metateria, que são os marsupiais, são aqueles que apresentam uma bolsa de pele no seu ventre e ali os seus filhotes, os seus, os seus filhotes, eles completam o seu desenvolvimento ali, nessa pele que fica ali no abdômen da mãe, no ventre da mãe. É o exemplo cangurus, gambás. Euteria, que são os placentários, são aqueles que possuem placentas, né? Então, os seus embriões, eles são ligados à parede do útero pela placenta, né? E, exemplo, elefante, coelho, camudongos, girafa, um ser humano, coelhos e etc. Conclusão, hoje a gente falou sobre os mamíferos, que tem como característica, e a gente ouviu falar das suas características gerais, seu revestimento corporal, que são os pelos, né? O sistema digestório como é que funciona o sistema respiratório e circulatório as suas estruturas as suas funções o sistema urinário quais são as excretas né? que, que acontecem no sistema urinário mamífero e as estruturas que são, estão ligadas a ela falamos do sistema nervoso que é muito desenvolvido inclusive é o mais desenvolvido de todos os animais a reprodução e essas são, e também das subclasses dos mamíferos que está ligado com a, o desenvolvimento dos seus embriões. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.